Fala galera, tudo bem? Professor Alisson Barros na área. Nós vamos conversar com Pedro Augusto, que está aqui do meu lado. Boa noite, Pedro. Como é que você vai? Boa noite, professor. Tudo bem? o senhor? Melhor agora, deu certo. Deu muito trabalho conseguir estar aqui com você. É. <risos> muitos <risos> muitos almoços às 8 das sete da noite. A gente. Muitos se... contadores. Faz parte. Pedro, vamos começar com duas informações importantes. Certo. Primeiro a gente não combinou nada aqui, então vai ser uma conversa bem natural. Quantos anos tu tem Em quais concursos você passou? Então, hoje eu tenho 26 anos e eu fui aprovado, porque se assim, a gente considera aprovado cadastro de reserva e nomeado, né? É, eu fui aprovado na prefeitura de Goiânia é, no TJ do Piauí. Eu fiquei em sétimo hum. e agora na ONG Anápolis, ontem talvez o resultado mas já tinha o cálculo, então, alguns dias eu fiquei em primeiro. E sexta-feira saiu um resultado maravilhoso, foi o primeiro lugar no Tribunal de Contas de Estompetência. Quatro concursos, 26 anos. A barba desse menino não fecha ainda. Tem noção? <risos> é? Deus, você começou a estudar. <risos> é... Onde é que você começou a estudar para concurso? Então, professor, foi no finalzinho de 2001 eu fiz um concurso pro TJ do TJ Goiás, e ainda era para administrativo, área administrativa, porque não teve para psicologia. E de, de do TJ deve ter para cá que eu comecei a fazer concursos para psicologia. Então tem um ano, um ano que, eu, que eu me preparo para concurso de psicologia. Tem um ano que tu estuda a sério já teve quatro. Excelente resultado. Eu lembro de ter te encontrado no DFT. Aliás, você me lembrou disso. Foi em Goiânia, foi. não foi? Foi. Foi na bola da, da, de uma faculdade lá. Foi até engraçado porque... A gente tem a intimidade com o senhor. que o senhor não tem noção. Mas a gente, a gente, como a gente fica vendo... O tempo inteiro, né? Na, nas videoaulas, nos stories. Mas é diferente, né? Como é que é que eu é, Porque parece que isso tá mais tímido do que o normal. Cara... Eu tava, eu tava, é bom, bom falar disso, eu tava no, num restaurante aqui em Brasília, daqui a pouco chegou uma pessoa assim, aí, Ah, Alisson, tudo bem? Como é que você tá? Falei, tudo bem. E a pessoa não disse que era aluna. Aí eu envergonhado, tô olhando pra minha esposa, olhando pra ela, gente, <risos> aí ela, não, eu sou sua aluna e tal, a gente já se viu antes, meu nome é tal, a gente conversa quase todo dia. tá, tá, tá, tá, tá. Falei, ah, tá. Muito é, bem. realmente, velho. É... <risos> Na, na, além de ser muita gente, eu não me habituo com isso. Então, quando é no presencial, eu fico fechado, fico tímido. Mas vamos falar de você, Pedro? <risos> vamos lá. Mas eu tinha que dizer, estou engraçado. É... Então, vamos lá. <risos> Como que você chegou em psicologia nova? Boa. É, eu, ainda na faculdade, eu entrei naquele programa de estar nos tribunais, todos eu CIEs e pelo pelo na verdade estou com os concurso, foi um processo seletivo mas concurso aí lá eu tive contato com com três profissionais psicólogos com os três psicólogos aqui de Anápolis alguns professor de Anápolis e aí eu comecei a perceber as habilidades que o serviço público pode oferecer e ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu estava envolvido com pesquisa acadêmica e e aí eu conversei, eu consegui entrar em contato com, com um pesquisador, ele é até suicidologista, ele é muito competente, inclusive, o nome dele é Thiago Zortea. Hoje ele, salvo engano, ele tá fazendo um pós-doutorado em, em Oxford, se não me engano. Nessa área de, de, de suicídio, né? E aí eu fui conversar com ele para ele dar dicas, me pesquisa. E eu percebi, Alisson, ele foi muito franco comigo na, no sentido de Primeiro eu procurar uma estabilidade e depois eu voltar para a pesquisa, não ficar só por conta, por coisas que ele passou e coisas que ele viu outras pessoas passando. Então, a partir daí, dessa conversa que eu tive com o Tiago Zortea e com minha experiência no Tribunal de Justiça, eu falei, opa, o negócio é concurso. E aí eu comecei. Aí o pessoal do do Tribunal de Justiça de Goiás, os três estudaram pelo Psicologia Nova, pelo psicologia nova não, na encarnação passada do senhor. Exato, é... exato. E aí eles, todos eles falaram, é, é psicologia nova. E aí foi. Tu falou com um... a Amanda também. É a Amanda, é, ela não, ela não. É na verdade eu, po... eu posso dizer o nome deles, né? São, são amigos. Ou não. É, é o Pablo, a Vanessa e a Rosângela. Os, os danos, mas... E aí, mas eles estudaram pelo... Depois me passa o contato deles para fazer a entrevista, porque eu não contabilizei ele nos, nos nossos scores aqui. Benito, benito. Cara, eu deixo... é, e, e... deixa eu pegar esse gancho, Pedro, porque eu conversei por coincidência hoje com três colegas nossos que estão na clínica. E aí aquela coisa, como você falou, né a gente tem uma intimidade muito grande pelo vídeo, pela tela, pelo WhatsApp e conversa e sabe da vida um do outro. É, é, é diferente isso. Se há 20 anos me dissesse que isso ia acontecer comigo, eu diria não. Não, isso é coisa de doido. Não existe um Alisson nas redes sociais, e um Alisson em casa, um Alisson, sei lá, no supermercado, no restaurante, não existe. E eu conversando com, com três uh, queridos alunos e eles falaram, Alisson, me desculpe, mas eu só vou voltar para concurso, para estudar para concurso, quando a clínica baixar um pouco. Os três, por coincidência, de vários estados do Brasil, acho que um do Piauí, outro do Ceará, acho que o outro do Rio de Janeiro, falaram o seguinte, estou trabalhando muito, atendendo muito, lutei muito para deixar a clínica aqui, a clínica tem altos e baixos e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, eu sei que é o seu momento, quando você estiver pronto, venha para concurso. Não preciso falar das vantagens do concurso público, da estabilidade, até aquele vício de cair a remuneração no dia 1 Gente, é viciante. É viciante. Quero ter o início ainda. É bom. É bom. Você no supermercado assim, aí, caraca, eu vou botar ali, sei lá, uma tapioca mais cara de 4 reais. <risos> não vai fazer falta. É bom. É bom. É bom. É os pequenos prazeres da vida. E aí, eu falando com eles, eu disse, olha, tudo bem, mas vocês sabem que... É, o que vocês estão comemorando agora em termos de clínica? Eu digo isso porque eu já passei. Tu já, já trabalhou com clínica, Pedro? Só no estágio de faculdade. Não trabalhei com na nada de, de psicologia ainda. Só recém-formado. For... Por enquanto. Por enquanto, é isso. Por enquanto. TCE, velho. Daqui a pouco você fala TCE. Eu falei, eu Olha, cara, assim, eu acho que talvez seja a hora de você pensar no seguinte, talvez o melhor momento para você investir em concurso não é quando você está lá embaixo, porque quando você está embaixo, você está fazendo uma força danada para pagar as contas e tal, e, e é muito mais difícil você engrenar num concurso quando você está lá, no, no, no, quando os pacientes te abandonaram, quando você está numa crise financeira do Brasil, etc, etc. Lá em cima que é o momento adequado, porque você tem condições de parar um pouco e, cara, eu consigo ficar só com 70% dos pacientes, eu consigo... Eu tenho uma, uma graninha que extra, vou investir em concurso, em passagem, hospedagem, em mudança de edital, né? Para você foi tranquilo fazer o TJDFT em Goiânia, porque tu é de Anápolis, a grande capital aqui do Centro-Oeste. Mas eu falei isso para eles, aí os três agradeceram. Eu tenho certeza que dos três, pelo menos dois ou um deles, vai acabar voltando daqui a pouco, porque é... eu passei muito por isso na, na, na área clínica. Esses ciclos enchem o saco, cansam para caramba. E acho que você teve a inteligência que eu não tive na época, que foi de olhar... Para a experiência de alguém mais velho, que já estava se lascando todo no mercado, e chegar nessa conclusão, estabilidade é bom, não tem nada de errado nisso. Mas vamos falar de você, Pedro, vamos falar de você. Daqui a pouco vai ter um aqui embaixo, o professor Alisson fala mais do que o, o entrevistado. Pedro, <risos> não, mas... mas é... é. pra, pra... É. <risos> Pedro, é, sem, sem pressão, quando que chega o casamento? Como você faz isso comigo? Como você sabe que eu namoro? Como... Próximo <risos> assunto, vamos pro próximo assunto. É, você, você me inventou agora. Vai ter comentário aqui embaixo agora. <risos> Família toda, sobre a sogra, escrevendo aqui embaixo tal, ó. Que que é isso, então Você me, me colocou agora. Mas... Sacanagem mas a gente, a gente vai pensar mas não, sem pressa cara, tá novo, cara do tá novo. você diz pra ela, só vou casar quando a barba fechar eu vou pensar Asco, né? não é, a barba fechou não, não cedo graça né a minha não. acho que eu fechar, não. Acho que não vai dar certo <risos> vai dar ela não Mas dar ali, o Voltando a falar de concurso, bicho, como é que era a tua, tua experiência com as aulas? Tipo, tu pegava o PDF, vídeo, tu não vídeo, tu imprimia. Como é que tu estudava? Ah, assim, meu primeiro contato foi com outro curso, com outro concurso. E aí eu fui direto nos vídeos. Porque eu acreditava que aquela era a minha melhor forma de estudar. Mas aí quando eu eu saí do, desse concurso não, não, não fui aprovado, eu falei assim, peraí, eu tenho que vez o processo metacognitivo aqui desse negócio, que eu acho que é tem alguma coisa que estou errado. Assim. O que, que é que, que as pessoas estão passando fazem o que eu não estou fazendo, né? E aí eu tirei um tempo, final do TJ foi próximo do, do, da abertura do edital do foi isso umas duas semanas. E aí eu tirei para pensar, para estudar, aí eu comecei a ler alguns livros, eu assistir li, assisti a algumas entrevistas, aí. Também eu comprei o Saga, não sei se ainda você vende o Saga. Cara, tá ninguém vendo? compra esse curso. Tô, tô aqui, tô aqui. Ninguém compra esse curso, bicho. Existe ainda, o Saga existe. Explica <risos> pra gente o <risos> que é o Saga. Então, como a gente chega... É... Cru, né, com o perdão do aí. Nas... Nesse processo de, de estudar pra o curso, o Saga, ele te dá orientações para que esse processo ele não seja tão obscuro como seria se você não tivesse contato com o Saga. E, e aí eu quero até falar um pouquinho mais sobre isso depois, sobre metafogistão e como é importante tanto o Saga como outras coisas para você, antes de você entrar no projeto de dar para o concurso, você ter essa percepção de como as coisas funcionam, sabe? O processo, porque você vai economizar muito, vai economizar muito tempo. E o Saga é um dos estímulos que eu tive para entender como funciona. Aí, é, voltando, né? Aí eu comecei a identificar que algumas matérias eu tinha dificuldade de assistir vídeo, outras eu li o PDF, porque na minha percepção o PDF acelera mais o, o estudo, né? E, mas aí, do TJDFT até o último concurso que eu fiz, eu fui me adaptando. E uma coisa que, que é bem geral, que eu falaria, o é que não me apeguei, assim, a um método. Porque cada um fala o um método e vende o um método. Como se aquele método fosse o certo e, e, e o, o, todos os outros são errados. Eu sempre utilizei os métodos como meio, não como fim. Então, logo que eu vi que aquele método não estava bom para mim, eu já... Já parti para outro. Enfim, o processo... <risos> pois é, o saga, e foi, foi e outras coisas, mas... É, mais ou menos isso eu não sei se eu respondi a pergunta que eu me perdi na resposta eu tô curioso para saber quais são as metacognições que você teve aí nesse processo oh, <risos> a primeira coisa ou, ou, antes, é, eu te falei o Saga foi um porque foi o primeiro foi o, o primeiro contato que eu tive com alguém falando sobre como se tapa concurso. e aí é, eu não eu, eu aproveitei e e, e li algumas coisas de... alguns livros de alguém que, que... não vou falar o nome aqui pra... porque eu não vou fazer propaganda pra, pra, pra outras pessoas aqui, mas... É, algumas pessoas contando a experiência delas, como elas estudaram para um curso, e, assim, a coisa mais importante pra mim, que eu vou te falar, eu vou, eu vou te falar o nome da pessoa porque a pessoa não tá mais fazendo isso, mas você vai poder, inclusive, aproveitar e falar também, porque eu, eu sei que você é, oferece a mesma coisa. Que é o seguinte, eu encontrei, assistindo as entrevistas do Psicologia Nova que eu acho isso também extremamente relevante, desse que a gente passou, o contato de uma, de uma... aprovada. E aí eu comecei um processo de mentoria com ela. Foi muito relevante para mim. Muito relevante, porque ela foi me passou é... Algumas percepções que eu não tinha. eu estudando como estudar para concurso. E aí depois. É, de um tempo eu comecei com outro assessor. Que é o medidor, que é Que é o Thiago Moutinho. E aí também a percepção de alguém que já passou pelo concurso público. Alguém que é servidor. E que entende do processo de concurso público. Então assim. Para mim se eu tivesse tido contato com assessoria. Ou mentoria Que eu sei que o senhor me oferece. Eu teria feito isso. Lá antes do teste da UFT, sabe? Então, sobre metacognição, para mim, assessoria ou mentoria, para mim, foi é, a virada de chave aí dessa questão metacognitiva. Porque eu tinha alguém para pensar isso para mim. Eu não tinha que ficar mais lendo o que eu fazia, ou, enfim, estudando um artigo que saía de como aprender. Eu já tinha alguém pensando por mim. E acho que se eu até tá fazendo um mentoria, mentoria agora, não é? Tá com um grupo, isso, é, encerramos um agora, a gente deve abrir um outro agora em março, no início de março. Eu reorganizei toda a mentoria para ser em grupo e uma mentoria de um mês só. Coisa bem rápida, com quatro encontros, quatro estudos de caso. E os resultados são, têm sido melhores do que da maneira como a gente trabalhava antes. Mentoria, mentoria individual é legal também, mas acho que a mentoria em grupo ela tem um, uma velocidade de, dos fatores crupais, digamos assim. Tem vantagens e desvantagens, como tudo. O que mais você teve de metacognição? Então, é... assim, do, do, do aspecto de aprendizado né, para concurso, é, tanto no Saga como em outros processos, né, fazer as divisões de matérias para que você não canse muito né, na, em uma só matéria, dividir em ciclos, você privilegiar aquelas matérias que você que você vai ter um peso maior, mas também que, que você tem dificuldade, assim, é, eu acho que eu, eu tô sem estímulos para dizer muita coisa, somente a que eu acho que eu me embaralho um pouco, <risos> eu me desculpa aí. Foi uma pergunta ampla, não, tranquilo, é... tranquilo foi uma pergunta bem ampla, é, o que, que você mudou em você nesse processo todo, que características que tu tinha antes que não tem agora? Esse é boa. É... Ah, o sentimento de alta eficácia. Sabe? Esse é outro. Meu sentimento de auto eficácia nesse... Depois de... Porque assim, a gente falou dos quatro que eu, que eu passei, né? Mas eu levei tombo em mais seis. E, e assim... Não foram... Não foram eles que, que me definiram, sabe? Porque inclusive até nesses... Eu... Algumas boas colocações me permite falar assim, olha, eu tô no caminho certo. E, e outra coisa também, é, tanto o suporte que eu te falei, né, que eu tive, quanto também algumas conversas que eu tive com, com você. Pequenas coisas que, ó, consegui falar você, você, é, por exemplo, quando saiu para visitar no TJ do Piauí, foi antes de, porque eu fiz assim, ah, eu fiz o DFT e comecei a visitar pro TJ do Piauí. Depois do, do Piauí, aliás, eu fiz Prefeitura de mas concurso grande. Aí eu fui pro TJ do Piauí. Com o resultado do TJ do Piauí, o sentimento de autoconfiança aumentou, que é o que eu te falei. Aí eu conversando com você, você me fizeram algumas coisas, por exemplo, assim, é, que eu tava no pelotão da frente, né? Porque a gente sempre tem o uhum. pelotão da frente ali, a Série A, né? Que depois é detalhes que a gente precisa ajustar. É, e outras coisas aqui que eu posso até olhar no direct depois, mas. Existe Veja que fim. eu não lembro disso não, mas tudo bem, tá? Eu vou ver. Mas no fim, é preciso conversar com muita gente. Mas isso é importante, esses estímulos que, que o senhor também dá. E no final de tudo, igual eu tô falando, é, o meu sentimento assim, de alta eficácia mudou completamente. De, de alguém que tinha todas aquelas crenças de vir de uma escola pública, de não ter condições de aprender por exemplo, português ou qualquer outra matéria, para alguém que, que fala assim, eu só preciso do estímulo certo, com a postura certa e do tempo certo que as coisas vão acontecer. É, é assim mesmo. É XYZ mesmo. Apesar de algumas variáveis que são imprevisíveis. Mas é isso. O que mais mudou foi isso. A Cara. tá E quantos anos, Pedro, quantos anos da tua vida tu não pediu para Deus uma chance? Eu acho que desde que eu Consigo pensar, eu tô pedindo. <risos> é... É Ele te deu desafios. Te deu desafios. E disse: ó, cara, te vira. Te vira. Encosta com quem tá em movimento e vai. Mas você vai ficar sozinho na hora da prova. Deu certo? E, e, e é muito isso, Alisson, porque assim, a gente. É... A gente tem, por exemplo... Eu falo tranquilamente hoje... Que eu acredito no seu material... Seu material para mim é o que tem mais qualidade mesmo... A gente tem... Por exemplo, eu tive acesso ao melhor material... Eu tive acesso a uma mentoria individualizada... Como eu tô te falando... Mas no fundo eu acredito que isso seja 10, 15%... Que uhum. faz diferença... Que faz muita diferença... Que é o que faz diferença inclusive... Mas... Todo o restante era eu comigo mesmo... Então... E assim com qualquer aprovado, né? A gente tem que identificar o que vai facilitar pra gente, mas no final das contas, até todo dia você com você mesmo, sentado, estudando. E, e na hora da prova, nem se fala. <risos> tu quebrava muito na hora de estudar, tipo... Estava bem em segunda, terça-feira, daqui a pouco, cara, não aguento. Que merda, que saco, não aguento mais. Tu não quebrava. Ah, as isso é uma coisa que eu desentendo em mim, que eu até hoje eu não processei, mas tive consequência. Eu parei de estudar, assim, de segunda a sábado, às vezes eu estudava comigo, né? Mas só em dois momentos no ano passado. Que foram é, um momento que eu, uma semana que eu mudei de casa e precisei de, de me reorganizar. E do TJ, finalzinho do, do TJ Piauí. Ah, depois da prova do TJ Piauí, eu fiquei uma semana sem estudar também. Além desses dias, eu não parei de estudar nenhum dia até me cercando de Minas Gerais. E foi muito constante. Eu, até hoje eu não eu desentendo como eu, eu tive esse, esse comprometimento e consegui não, não quebrar e, e, e ter essa constância, sabe? Era muita, era muita vontade de vencer, cara. Acho que era maior do que, do que parar, sabe? Dá pra ver isso nos teus olhos. Tu nasceu onde, bicho? Aqui mesmo, em Anápolis. Tu tem é certeza Anápolis. que tu não, não é do Ceará, não é do Piauí? A ah, galera do Ceará é ah, do Piauí, é desse jeito. <risos> eu, meu marido meu é meu amigo. Muita ah. garra, né? É, meus, meus avós, ah. mas É, e no você é junto tá, tá, É parente, né? Você é do você. Rio, mas... Ah, droga. Descobriu. É, nasci no Rio de Janeiro, mas eu digo pra todo mundo que, que eu sou potiguar. É, isso é isso que eu tava deitando em braço do Rio Grande do Norte, né? Isso, isso. Nossa. A capital do universo. O melhor estado da federação. Pronto, falei. Você já... Conta quantas sua É, tá... de... é TJR, não é. tá chegando. Carreiras jurídicas, cursos de carreiras jurídicas. Eu quero, agora eu quero falar desse, desse seu projeto de carreiras. o isso é uma coisa que as pessoas não podem se aproveitar. E a gente não combinou de falar disso. É, mas eu quero não, falar... Mas sobre... Quantas horas eu estudava por dia, assim... É... Quando eu estava na faculdade, era menos horas. Eu me formei em... Metade do ano passado. Então, eu tinha que... Foi, Foi em agosto. Em agosto eu, eu, que eu coloquei grau. E é... Cabelo branco aqui surgiu. <risos> então, aí... Quando eu tinha que conciliar, né? Eu estudava menos. Mas quando eu terminei a faculdade... É, eu contei com a, com a ajuda financeira de, de algumas pessoas e também de, de um pé de meia que eu tinha feito com outros trabalhos, né? E aí eu consegui, no, semest no segundo semestre, aí eu estudava oito horas, dividindo assim, pegando horas livres né? De manhã, de tarde e de noite. ficava para não ficar muito é, cansativo. Cara... Você pode picar quantas horas for, eu não consigo nem a pau estudar oito horas por dia. Tinha o que você conseguiria. A primeira coisa, é o seguinte, eu estudo uma biblioteca online com alguns colegas. É, e aí a gente tem esse estímulo social, tem, não tá só em casa. você tá aqui com a câmera ligada, o microfone desligado, você ter um estímulo. E, e a outra questão que eu, que eu comentei Eu dividi essas horas de manhã de tarde de noite Para não ficar um período cansativo E alternava entre leitura, questão, revisão, videoaula Para não ficar só no, um estímulo só, sabe? Mas... Mas vocês ficam se vendo na tela do computador estudando? Beleza. exatamente Um grande abraço aí também meu a minha amiga de que A gente passou muito tempo aí Muitas horas ao vivo Massa, velho é meio estranho isso, né? Mas assim, é coisa de gente mais nova. Oi, nem a gente fica se conhecendo. Não, isso aí é, é você que... Da área da, da psicologia ou normal? Da, é, da psicologia, logo você vai fazer entrevista também, também. Se Deus quiser, então, vamos lá. Edmilson, quero ver você aqui, viu? A ideia do que você está falando, Pedro, é muito real. É aquela coisa. Você está numa biblioteca presencial ou online. Tem aplicativos para isso. Eu conheço alguns, inclusive. E assim, tu olha pro cara que tá estudando, você perde o sono. Você, pô, o cara tá estudando, eu vou fazer, eu vou estudar também. Tem esse negócio, não. A mesma coisa na mentoria, a mesma coisa acontece. Tipo, a gente tá com um grupo agora da Polícia Militar de Minas Gerais. Quase 200 alunos. Galera, no privado, fala: Alisson, eu tinha muita ansiedade de grupo de WhatsApp, de muita gente, porque a competição. A gente sabe que é uma competição. Sabe que isso mastiga as pessoas. Mas quando a galera olha assim, aí tem. Um filão de tal lá que traz uma questão, aí um outro... Não, não, não, peraí, peraí. a noite eu vou chegar, eu vou, eu vou massacrar, porque meu componente está ali. Eu sei quem é meu concorrente ali do lado. E, e, claro, mantendo esse ambiente de respeito, todo mundo ganha, pô. É o fator grupal. Nossa, Alisson, eu, eu, eu vou te mandar depois. É um, um estudo que é bem interessante. Nesse sentido, você deve ter visto que, que eles fizeram... Um, um, um, uma pessoa fazendo um esporte é, sozinho, no um X desempenho um desempenho médio para baixo aí ela fazendo o mesmo esporte com alguém com desempenho médio alto ela no mesmo ritmo porque tá ali com com, com ela junto e tem esse fator social gente. social né Sim. tem tem, tem, uma, tem uma coisa interessante também é, eu tô lembrando de uma das últimas perguntas que me fizeram na mentoria que a gente encerrou em janeiro prolongou um pouquinho acho mais duas semanas que é o seguinte não é qualquer pessoa que você vai se misturar né se você fosse misturar com gentalha para estudar você vai baixar o um nível. Sim. Então, eu lembro muito, no meu concurso, eu estudei no meu concurso, então, pra P.O. lá em... Dois, antes da pandemia, não vou dizer a data, faz faz tempo. E aí eu encontrei três pessoas completamente diferentes de mim, com perguntas muito boas nos fóruns. Acho que ninguém mais sabe o que é um fórum de concurso, hoje em dia. <risos> Acho que não existe mais. Né? Eu não lembro nem qual era o nome do bicho. E... A gente se juntou e tentou estudar durante uma semana. Era assim, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Os, os quatro passaram, um dos concursos na época mais difícil do Brasil. Só que eu já tinha tentado isso 200 milhões de vezes antes. E nesses 11 anos dando aula para psicologia, eu vejo muitos grupos de psicologia se formando para estudar. Vamos fazer um grupo paralelo? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? E, cara, primeiro, quanto mais gente, pior. Segundo, é muito difícil, muito difícil, muito difícil você encontrar alguém do seu nível. Quando você encontra, um passa, outro passa. Nem que seja em outro concurso. O Edmilson logo, logo vai passar. Porque às vezes é um atraso, às vezes com esse aluno que passou anos fazendo isso, anos, um, dois anos. E, enfim, tinha que pontuar isso também, né? Não, tem excelente, excelente. Excelente, excelente. É bom porque às vezes a gente fala algumas coisas, parece atalho, mas não tem nada de atalho aqui. Não tem, é, que é, tem... Não tem tem que pesar, porque eu fiz, pelo online ah, eu consegui estudar auditório, não, é só um recurso. E... E tem muito isso, o é, é, certamente o Edmilson é, é consistente e dedicado como eu, porque não dava certo. Ou eu não acompanharia ele, ou ele também acompanharia e... Exato, exato. E a diferença dele é só porque eu, eu que arrastei ele para fazer concurso. Eu levei ele pra pesquisa e aí eu me senti na obrigação de tirar ele da pesquisa. E aí agora, logo <risos> um, pouco, <risos> um pouco depois ele, ele começou a fazer, né? Uns Sei, seis meses depois que eu comecei ele começou. Mas já tá com bons resultados aí. Massa, massa. Mas é verdade que ele tá agora com uma foto sua, assim, do lado da, da, dos estudos dele, pensando, pô, Pedro já foi, agora é minha vez, Pedro já foi, agora é minha vez. Ou você tá estudando ainda? Eu, eu, eu, eu, entro, eu entro pra fazer, dar é uma forcinha pra ele. Se eu tô no computador, eu tô, tô online também. Ele... Massa, massa, massa. Edmilson vai deixar um comentário aqui, hein, Edmilson? Falei de você demais. Ei, velho, me fala aí do carreira jurídicas. O que, que você ia falando? Ah, é, professor, é o seguinte. É porque, ultimamente, eu tenho falado. É o seguinte, oh, caros, eu... Eu fiz três TRTs. Eu fiz TRT Minas Gerais, eu fiz TRT Espírito Santo, fiz TRT Bahia. Fiquei... No TRT Espírito Santo, eu fiquei nono. No TRT Minas Gerais, eu fiquei nono também. E no TRT Bahia, eu passei pra correção e me senti muito injustiçado, porque... Eu vou até deixar isso registrado aqui. Pode ver que meu nome some da objetiva para discursiva. Porque a minha nota não atingiu a média da discursiva. Só que aí eu mandei a minha redação, minha né? para uma corretora. E eu falei assim. O que, que você acha, né? Cabe recurso? E ela falou assim. Tá louco. O que, que é que quem corrigiu a sua redação? é A nota que deram. Mas.. E, e voltando aqui, eu só queria dizer que eu, eu fiz essas provas e não consegui bons resultados. Por que, que, que, eu, que eu vou falar do, do, do Carreiras falando disso, Alex? Porque hoje, Alex, depois de, de observar esses concursos, eu fiz no ano passado eu fiz alguns concursos expressivos. Né? É, eu não acredito, Alex, você pode até me corrigir ou apresentar a sua percepção, que passa, passa, pode, possam passar nesses concursos pessoas que não fizeram a base prévia antes do edital. Isso, isso eu, eu digo assim, em geral, psicologia, português, é, raciocínio lógico, porque aí eu estou levando em consideração também o tempo que a pessoa tem para estudar, né? Às vezes a pessoa não tem muito tempo e não consegue fazer muita coisa. E aí, por que que eu falo da carreira jurídica, carreira policial? Você também tem o negócio da prefeitura, eu acho, né? Com as prefeituras, carreiras militares, carreiras escolares. Aí, aí tem isso. Aí, é, aí me lembra, são seis meses. Tá não tô falando desse tipo, Isso. Que é. Seis meses de acesso, a gente tenta atualizar o máximo possível esses cursos. Tem cursos, tipo, carreira Jurídicas. Acho que tem mais de duas mil questões lá. Comentadas, várias bancas. Tem tudo. Isso. É uma base. É, é por isso. É por, é por isso que eu tô falando que é uma oportunidade que a pessoa tem de estudar antes do edital sair. Porque aí vê o rumor. Porque assim, a gente segue é a. É, os Instagram lá a gente sabe, sai o humor, é, tem lá várias fases do concurso edital também, tem algumas próximos do edital que a gente sabe se vai sair ou não. E aí a gente começa já a estudar, porque quando a gente chegar no pós-edital, a gente só vai refinar o nosso desempenho, e aí a gente consegue chegar brigando, chegar com o comente Antes disso, é, se você começa a estudar para um concurso expressivo, depois que o edital sai, a sua probabilidade é menor, você pode até passar. então Precisa ter uma de... base, precisa ter uma base. Exato, e aí eu acho que a base, é... e a gente não combinou, e eu falo isso aqui porque eu não tenho um material da qualidade e, e que possa ser feito assim. Isso aí não dá dá pra fazer a base, porque psicologia não é... Tá. Não, não... não é direito. Isso, a minha namorada ela faz prova pra magistratura. Esses dias eu fui verticalizar o um... um edital para ela. Esses dias eu falei assim, meu Deus, não acaba nunca. e aí Ficou com lesão de esforço repetitivo verticalizando o edital direito dor na lombar, na mão, eu brincando. mas... então assim, eu não tô falando assim ah, mas o Pedro tá dizendo que vai passar muito tempo fazendo a base não é não, é só pra você chegar no no poder de tal, melhores de, de competir do que se você chegar depois então por isso que eu falo, que eu queria falar de carreiras, carreiras, policial, carreira, carreira se você sabe a sua área você quer competir, já faz sua base pra você chegar mais competitivo, não espera de tal sair é difícil passar no concurso, não é fácil. Não, não tô aqui pra falar que é fácil. Então, o máximo que você tiver em variável que você pode controlar, exemplo, estudar o tal, você controla, porque tem tantas variáveis mais é difíceis, né, você te controlar a mostrar de questão, Com certeza. situação que você vai estar na hora da prova, e é isso que eu tinha pra falar, cara. Não sei o que você pensa, o senhor pensa. Eu não, penso, eu penso... Não, para de ser mais chamado assim, por favor. Ah, eu vou tentar. Não, cresce mais outro cabelinho branco aqui. Pedro, tu, tu falou um negócio muito importante. Eu acho que esse perfil mudou muito. Então. Por exemplo, há alguns anos, 5, 6 anos, dificilmente eu entrevistaria alguém com 26 anos passando tanto concurso. E isso tem mudado. Você merece o prêmio, prêmio Sátila, Evelyn. Que tu deve conhecer. O que aí? Porque tá em toda a lista. Sátila? Sátila? Ela tá em todas as listas que você passou. Ah, meu, eu vou dar uma procurada. Não sei. Ela, ela tá em é todas uma... as listas. Ou oh, me desculpa, olha ah, a olhava aqui, ó. Mas eu, vou, eu vou, vou procurar agora. Não, o oh, oh, Karina Costieri também, que todo concurso que ela faz, ou quase todo, ela tá lá, entre os primeiros. E assim, são pessoas que têm uma base. Pedro Augusto, agora vamos ter o prêmio. Pedro Augusto. Todo mundo que tem essa base é tem uma fluidez muito maior de estudos depois da abertura do edital. E isso tem mudado. Antigamente, se eu falasse no curso carreiras, etc, etc, esse é o curso menos vendido Psicologia Nova. Então, acho que foi o primeiro foi o Carreiras Policiais que eu lancei, um dos primeiros. Pouquíssima venda, acho que foi em 2020, 2020 foi complicado, mas 2019. E, gradativamente, isso está aumentando. As pessoas, os psicólogos, estão percebendo primeiro que tem que arriscar, tem que ter autoestima, tem que ter cara de pau, é, tem que parar de se esconder do mundo, porque o mundo vai te dar um monte de desafio, um monte de oportunidade e tal, e alguém vai pegar o seu, a sua vaga. Porque a pessoa pode ser menos inteligente que você, ter menos horas de estudo, mas teve uma autoestima mais inflada. Então ela arriscou. Teve a, a entrevista agora do primeiro lugar, TRT do Espírito Santo, que ele fala exatamente isso, exatamente isso. Pô, tava vendo todo mundo correndo pro outro lado, eu fui pra cá, pro TRT do Espírito Santo. A Alisson falou que ia ter concorrência baixa. Passei, primeiro. Pronto, resolveu a vida. E ele descobriu depois que a remuneração era maior do que a do edital. Parabéns pra ele. Parabéns pra ele. Estou muito Meu feliz por aí. todo mundo que passe. O que Parabéns desse... pra ele. É. E aí, Pedro, quando tu, quando tu tem a comparação da tua namorada, do histórico dela estudando pra magistratura e do pessoal da psicologia, tu vê um, um desnível muito grande. Mas a gente tá vendo isso melhorando ao longo do tempo. Tá demorando, mas tá melhorando. De, de não estudar pelo material da faculdade, não estudar por curso que não aprova, de não estudar por material desatualizado. Até hoje, ainda né, tem gente falando, ah, isso eu tenho uma aula sua que eu pirateei lá, eu vou passar. E, cara, não precisava nem piratear, tem, tinha, tinha um Minha Teca, que tinha um bocado de coisa lá. Tá desatualizado? Serve? Não. Tá desatualizado. Tem material é de 2019? Serve? Não. Caso, hoje, da aluna falando. Eu, tenho, eu fiz o seu curso da PM Minas Gerais em 2018. E eu devo comprar o curso agora da PM Minas Gerais de 2022? eu falei, todos os seus colegas que fizeram o curso, todos não, mas foi um exagero, quase todos os seus colegas que fizeram o curso em 2018 estão no curso de 2023, porque mudou, né? a gente atualiza, a coisa cresce. Aí tu fala isso para uma pessoa da área do direito, ela nunca mais fala com você na vida, porque é uma coisa tão óbvia para ela. Mas na área da psicologia a gente ainda tem que fazer aquele... A semeadura, bem devagarzinho e conversar e tal. É assim, tem outras áreas que eu não vou citar que são, são bem piores. O povo tem uma maturidade bem menor do que a nossa psicologia. Alisson, ah, eu, eu, e, e assim, eu, eu vou dizer porque, assim, uma coisa também que, é, que, que, eu, que eu tive a oportunidade é de, é de conversar com os aprovados, assim, por exemplo, PJPAR e troquei conversa com alguns. E assim, é, outros colegas também no Instagram que já tiveram bom desempenho, é... E, e, e a sensação que eu tenho é, é essa é, o sarrafo tá subindo aos pouquinhos assim, e, e se você não subir também, não, não é com esse comportamento que o, o psicólogo passa um concurso um daqui uns quatro anos uns 4 anos atrás que você vai conseguir passar agora, o sarrafo vai subindo e você vai ter que subir junto e, e aí eu falei, do, só para fechar porque eu falei do, do TRT do os TRTs, por que, que eu, eu eu falei disso? Porque eu não tinha base acho, de psicologia organizacional. Porque nenhum dos, dos concursos que eu tinha feito antes eu estudei no organizacional. E nem raciocínio lógico. Aí o que, que acontece? Do TJ do Piauí, que eu decidi fazer TRT, do TRT da Bahia, que foi no início de dezembro, eu ia ter um tempo para conseguir fazer essa base. Eu ia conseguir. Só que acontece, o olho grande, aí eu fiz o EG no E. Eu fiz terceira no meio, consegui os resultados, mas não deu tempo de chegar competitivo, você entendeu? E aí, é, é por isso que eu falo assim, pela minha experiência, pela experiência que eu tô acompanhando das pessoas, é, o sarrafo tá subindo, a gente precisa subir, porque é, é, é o jeito que a onda tá indo. Se você não pegar ela, você fica com a próxima, ou não fica com nenhum, leva com a porta. Pois é, cara, e aí eu me lembro bem rapidinho de uma história. Me diga, antes disso, qual que é o seu Instagram? Ah, é, é pedro Augusto.lm Concursos. LM Concursos já é o perfil de um, de um futuro mentor para concurso aí, ó. Quem quiser tirar alguma dúvida para concurso, assim que ele abrir a mentoria dele, pedro, a gente... A gente Quanto não combinou, mais gente... Mas, mas eu tenho feito, a gente nem combinou, nem falei nada pro senhor, mas é, já tô com a lista fechada na minha, eu tô no limite do meu limite eu não tô pegando mais, mas eu tô já acompanhando algumas pessoas assim Cara, tem, tem mercado, pô. Tem mercado. Eu acho que quando a pessoa é competente já passou numa prova que é muito diferente de quem que faz mentoria, ainda tem isso no Brasil, na área da psicologia. Não foi chamado ainda e tal, né, tá lá em quadragésimo não sei o que, enfim, a pessoa tá lá montando a mentoria, tu vai ver que é aquela coisinha aguarda. Pô, cara, vocês estão conhecendo o Pedro aqui, ó. Quem quiser, entrar em contato com ele, tira qualquer dúvida com ele. Mentoria dele, vai abrir quando, nova turma? Eu, eu fiz uma lista de espera na, na minha bio, porque eu não tenho previsão pra abrir, professor, porque, é, é como você falou, né, tem duas propostas de mentoria, individual e em grupo, né? A minha proposta é individual, e eu não, não acho que eu consigo lidar com o grupo. Então, só quando eu tiver tempo para abrir mais uma vaga ou alguém deixar de ter a mentoria comigo, mas tem uma listinha lá eu não, não vou extrapolar pentei ele em ele, viu? Tentei ele em vale a, a, a professora Monique Mistura também que não tá mais trabalhando conosco no Psicologia Nova dando aula, excelente mentor procurem ela, prof. Monique Mistura professor, a gente falou é... aqui de, de outras coisas, mas é, foi graças a, ao ah, eu quero falar isso, professor, se da me dá licença o senhor abre o curso super T E? O T Tocantins, E tocantins abre o curso? Não, não abre. Que eu tô... Por que eu, que eu coloco na manchete assim? De... ou o na manchete de... assim? Estudou sem -se curso? essas ah, esses é manchetes que tem. Na na também vou colocar assim. <risos> é, mas isso é eu quero dizer porque tudo que eu que eu estudei por até já desse dente, por editar horizonte, mudava só a parte direita. E outra coisa que eu quero dizer, eu disse que eu tava estudando pro TRT, né? E aí, faltando. Eu, eu até postei esses dias no Instagram, faltando uns oito, nove dias, saiu o quantitativo de concorrência do TCE. Aí eu mandei pro, pro Thiago. Eu falei assim, Thiago, eu tô, é Palmas? É perto e aí? O que, que você acha? Aí ele falou, vai, briga. Então, uns dias antes que eu comecei a preparação, me adaptava pra editar o TCE. Mas eu não estudei em uma semana. Eu tô estudando desde. Desde que eu um DFT. Isso, e é. aí eu peguei o material TJDFT, isso eu acho que ninguém falou pro senhor ainda Mas eu fiz aquele curso TJDFT, isso A do... revisão da última semana, lembra? fez? Uhum. A gente fez e você... e você apostou em algumas coisas Você falou, acho que vai cair isso aqui, acho que vai cair isso aqui O que você não acertou O que você não acertou no TJDFT Você acertou no TCS Você precisa ver isso Depois se tiver um tempo, você quase não tem tempo nem pra almoçar mas você vê as previsões que você fez no TJDFD. A banca falou assim, não vou evoluir agora não, vou evoluir no próximo, porque eu vou pegar o asco. <risos> tô brincando, mas você também aceitou no TJDFD. Mas eu acho que ninguém falou isso, porque foi isso que aconteceu. Eu peguei o seu material, porque psicologia eu estudei um dia só, eu peguei seu material de, daquela revisão que você fez de véspera, e ótima massa dele. E outra coisa, porque eu lembrei da professora Monique disso, é, eu tirei, eu fechei a discursiva, mas foi com material da professora é, Monique Mistura, então peguei tudo do PJBDFD e refinei, pronto, falei demais. <risos> ah, tranquilo, tranquilo, excelente profissional, é bom a gente estar tá cercado por, por profissionais bons, eu acho que a gente acaba tendo um parâmetro assim de, de, de evolução, fator grupal, lembra que eu tinha te falado, fator grupal, aí quando o Pedro já estiver lá, despontando sendo chamado no programa da Eliana como mentora ah, que que é isso professor? Desculpa. <risos> pensar grande pensar grande tinha uma coisa que eu, que eu tinha separado aqui é, ah, você falou dessa história do sarrafo. eu lembrei de um caso Um dos primeiros primeiro concurso que eu trabalhei foi do STJ né E aí para deixar claro até para a pessoa que que foi aprovado no STJ né para não ter nenhum tipo de dreta terminou o concurso do STJ Pegamos lá todos os resultados. Eu trabalhava na outra empresa ainda. E aí o dono da empresa onde eu trabalhava parou. Na frente todo mundo disse. Alisson, fulano de tal foi sua aluna. Você teve só duas alunas. Aí falou o nome das alunas. O primeiro lugar foi seu. E aí por isso que eu falo para todo mundo. Caraca, o primeiro lugar foi meu. Não sei o que, não sei o que. Ele falou formalmente isso. O pessoal bateu palma. Foi um negócio bem... Foi bem emocionante. Foi o primeiro curso que eu dei. Do STJ. O último concurso do STJ, se não me engano, em 2018. É foi em 2018, tivemos uma outra aluna aprovada, primeiro lugar. Até hoje eu pentei ela para ter a, a entrevista e aí enfim. O povo fica tímido demais. <risos> e eu acho que no primeiro STJ, em 2012, primeiro lugar acertou, não sei, acho que uns 70%. Estou chutando aqui. E no segundo concurso da STJ, já subiu para 85% a, a média de acerto líquida. Então, a gente está trazendo um profissionalismo para o mercado que não existia antes. Os alunos que fazem o nosso curso têm um índice de acerto violentamente maior que qualquer outro grande concurso por aí. Tanto é que a gente tem entrevista, eles não. Vocês têm já alguma entrevista? Eu acho que não, até hoje. Ah, fizeram entrevista com uma aluna que, que foi professora nossa, inclusive, e ela disse na entrevista que ela não fez psicologia com eles. Com eles, né? Ah, não. Pois é. Aí sai, na entrevista dela isso aparece. Aí, como acredito, não, não se tivesse feito o curso de psicologia, enfim. Né? É, tava começando até isso esse controle no meu, e eu disse, cara, tem que ser muito idealista. Tem que ser muito idealista pra acreditar no que você tá fazendo e tá ali. Do jeito que você foi, Pedro. Oito horas por dia ali, direto. Tu não sente falta dessa rotina, né? O, o, o Alisson, não vou mentir. assim, na, nas últimas provas que eu fiz, eu tava cansado já, sabe? O... Até entendo o Espírito Santo, do Ministério Público de Minas Gerais, eu já me senti prejudicado, assim, de desempenho por conta do cansaço, sabe? E, e esses últimos dias eu tô tendo algumas consequências na minha saúde, sabe disso? Inclusive não negligencia si a saúde. Por mais que isso, todo mundo fala isso o tempo inteiro, poucas pessoas seguem isso à risca. Mas eu quero dizer o seguinte, porque... O que, que aconteceu contigo? o que, que aconteceu assim, contigo? Eu tô com uma dor na lombar aqui de, de ficar sentado que, que não passa de jeito nenhum. E vou precisar cuidar disso em um profissional mesmo. E sem dúvida foi de ficar sentado o tempo inteiro. Assim, o dia inteiro, de segunda, a sábado e, e fazer pouco exercício físico. E aí sobre sentir falta, inclusive, é, antes de sair... Ué, isso tá prolongando demais. Mas antes de sair, a, esses meus últimos resultados eu falei o seguinte eu falei assim, minha alta eficaz tava tá né eu te falei eu falei assim quer saber não tinha resultado nenhum né desses últimos dos, dos melhores que eu tinha eu vou é, estudar para outra outra área vou estudar para outra área e eu vou até te falar eu vou estudar para a fiscal agora aí tá falei que eu tava baixo. Tava... <risos> e aí o que, que acontece? Eu tô dizendo isso porque aí eu comecei a me ajeitar para começar a estudar para a área fiscal. Né? Mas aí começou a sair o resultado. Aí, aí eu falei assim: minha... alcancei minha meta. Alcancei minha meta. Minha meta era passar um bom carro. É... E eu considero o órgão do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins um, um órgão bom para trabalhar. Um salário digno para um psicólogo. Quanto é... é um salário digno? Olha, para mim. É, a Nita. É, é muito, é muito, olhem lá no edital. Pra mim é aquilo lá pra cima. É. <risos> tu viu o final? Não, ainda não. Ainda não mas eu vi com, com os benefícios do, do mês. Aí isso também é animador. 30 horas ou 40? É 40. Mais Dá assim, só, só uma dica aí pro pessoal. Mais de 10 ou menos de 10 mil? Na inicial é menos de 10. Menos de 10. Mas aí o que que eu sou, meio, eu sou é Proximidade de casa também, né? Porque Tocantins é próximo de Goiás, né? Era... Era, é, era Goiás antes de, de virar Tocantins e eu quero estar próximo assim, ter os digno, mas conciliar estar próximo da família, então... Por isso que eu acho assim que alcancei minha meta que eu tinha traçado para mim. Então agora eu quero dar um tempo assim de estudar eu tô tocando esse projeto que eu falei com o senhor aqui do com você. Da, da, da mentoria, e, e agora eu quero voltar a ter contato com algumas coisas da psicologia sem ser de concurso para me preparar para para o um trabalho que vai surgir, onde eu for nomeado, porque da mesma forma que eu sou é, é, constante, que eu fui com concurso, eu sou com qualquer coisa que eu faço na minha vida, então eu quero ser o, o profissional, eu quero ser o servidor público, entendeu? Então. É, não sinto falta, resumir, não sinto falta porque eu virei a chave e eu já não tô pensando em outras coisas. Resumiu bem, amém, amém, você quer ter uma vida saudável agora, você estudou pra isso, pô. <risos> Derrubou a, a, a, a saúde por conta disso, deu certo, deu certo. Pedro, já que a gente tá nessa vibe aí, já que a gente tá nessa vibe aí de recomendações, você falou de saúde, mas que recomendações mais você dá pra galera que tá nos assistindo? Pro Edmilson. E para todo mundo que está nos vendo e que vai nos ver aí nos próximos meses, ou anos. Olha, Alisson, curso de psicologia. Opa. Olha, Alisson, o Edmilson, ele, ele aproveita a minha amizade com ele, viu? <risos> ele aproveita muito e ele tira. Ele sabe, ele sabe aproveitar e eu fico muito feliz. Eu também me beneficio muito dessa depois amizade. Depois manda a foto dele para gente colocar aqui. Vou mandar, falando tanto do nome dele, né? <risos> Mas assim, Alisson, é. Sobre o concurso na área de psicologia, de forma resumida, né? É, antes de você entrar, ver o aspecto metacognitivo do processo, não entra achando que é a mesma coisa de faculdade. É... Faça a base, porque é, é isso que hoje eu tenho dito, Alisson. Eu vou repetir, o Sarrafa está subindo, então vocês... adiantes, adiantes. Você a realmente está falando qualquer coisa Então vai lá nos, nos últimos resultados E vê a porcentagem Igual você falou aí do STJ Compara, vê a porcentagem Como os, as pessoas estão sendo bem preparadas Bem preparadas Eu nem vou falar por onde Nem preciso falar por onde é, Qual cursinho que elas fazem Mas Então é, é, se prepare com antecedência Se você quer Outra coisa é, Da saúde Tem uma estratégia tem uma orientação, não estou vendendo aqui meu serviço igual a gente comentou, tem o seu tem o meu, que, que eu não tenho nem vaga tem da professora Monique Mistura tem entrevistas, você não precisa às vezes pagar por isso é... mas colhem pessoas que já passaram por isso que já tiveram aprovação, igual você falou, melhor ainda se foi em psicologia, porque é diferente a pegada mesmo porque assim, a pegada de um concurso de direito que às vezes você vai pegar um mentor de direito por mais que o processo de estudar é o mesmo, alguém que passou em psicologia talvez pode te ajudar mais. Assim, é, ou que entende do processo de psicologia, no mínimo, que está por dentro dos concursos, porque às vezes você pega uma mentoria geral e às vezes essa pessoa não está por dentro do concurso de psicologia, você entendeu? Eu não sei o que você pensa disso. Não, eu concordo, eu concordo. É, e é assim, é passar, né, Tá lá, tá com isso fresco, então, é entre Pedro Augusto, que está... Acabou de passar um monte de concurso agora, desse momento, e o Pedro Augusto, daqui a mais de 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu vou pegar o, vou pegar o Pedro Augusto agora, que está com tudo fresquinho. Isso acho que ajuda. Ele está em contato constante com a matéria. É, eu digo isso porque, assim, tem... Pode falar. Não, perdão. Eu só pensei que eu ia já... Eu só queria dizer mais, mais um, uma coisa, mas continua aí, César. Tem tem, tem... tem muito mentor surgindo e morrendo, surgindo e morrendo. Tem muito professor de psicologia surgindo e morrendo. Eu tenho uma lista aqui no, no nosso planejamento estratégico que eu atualizo quase toda semana de novos professores. Ah, Fulano de Tal foi para tal lugar, não sei o quê, não sei o quê. Novos mentores também, porque tem é o nosso trabalho. A gente precisa tentar leixar a verdade. É, precisa entender do mercado. E aí, assim, é, a gente percebe o um padrão daquela pessoa bem intencionada que quer, não sei o quê, não sei o quê, e que não se estabelece no mercado por N motivos. Um dos motivos dos mentores, e aí, tipo. 2019 isso começou com força, aí veio acho que 2021, a gente teve uma explosão de gente. Aí eu pegava o currículo da pessoa que em de tal, passou em número 300 e pouco no concurso da Funsaúde lá atrás, não vai ser chamada. Né? Passou bem longe, é diferente você pegar uma pessoa que passou no concurso da Fundo Saúde, passou lá entre os 20 primeiros. A qualidade é diferente. Né? Então tinha uma aventura famosa no Brasil, vou falar o nome, Pouca gente sabe, né? Passou no TJ de São Paulo, foi aluna nossa, lá, lá, lá, longe, nunca ia ser chamado, não foi chamado até hoje, não vai. E não vai. E aí arrastando os carrinhos de mão, né? Porque eu foi aprovado no TJ de São Paulo, tal, tal, tal, tal, tal sementou, tal, tal, tal. teve a vitrine toda. Não sustenta, gente, não sustenta. Acho que para ser mentor tem que ter o perfil que o Pedro está apresentando aqui. Está sistematizando tudo na cabeça, então ele tem regras, ele tem adaptação, ele tem a, a, a empatia de ver, pô, talvez seja diferente, tal. Ele não está, desculpa a expressão, cagando o que deve ser feito. Vai fazer assim, é, é isso. E, e, e como eu digo, quanto mais gente dando aula de psicologia, quanto mais gente trabalhando com mentoria, produzindo livros de psicologia para essa área, mais todo mundo ganha, pô. É, meu vizinho, o Pedro aqui, que agora vai ser meu vizinho, ele tem que estar tá bem. <risos> Porque aí eu, eu fico bem. Se eu fico bem, eu arrasto o cliente para tipo Pedro e vice-versa. É, é um ecossistema. Se o CRP tá bem... Estou <risos> acompanhando, tá estou tô acompanhando. Tô acompanhando, tô acompanhando. É, é, é. A luta está tá, tá, que... difícil. Mais força. Tem que ser muito idealista, bicho. Tem que ser muito idealista. que a gente ouviu. Tem muito o mas... É, mas Ai, tipo... Duas coisas para deixar aqui, para não tomar muito seu tempo que eu acho que você vai sentar de madrugada, né? Mas, é, isso que você falou, é muito, muito... In... Sempre que possível você conseguir saber a intenção do profissional que você vai fechar. Se o seu, seu, seu objetivo dele é o seu resultado, ou com simplesmente lucrar em cima do, do seu sonho. Lucrar em cima do... Porque, assim, é um sonho, é um desejo a gente ter estabilidade, a gente envolve família, a gente envolve tempo. É... Eu mesmo acho assim, é porque eu contei com a ajuda de algumas pessoas, mas... É, falo isso sem lamentação. Passei por escassez, assim, é, que se eu não tivesse dando para concurso, eu não precisaria estar tá passando. Então, assim, a gente mexe quando a gente tá trabalhando nesse... Né? Eu estou entrando agora, eu tenho poucos mentorandos, é, mas a gente tá mexendo com, com desejos, com sonhos. Então, às vezes, a gente... É, você saber a intenção do profissional é com o seu resultado ou só com o marketing, né? Porque isso também importa, porque... Se, se às vezes é levado pelo pela emoção e, desculpa eu tenho uma gata também e, e aí eu acho que você falou uma coisa interessante é, eu lembrei desse desse aspecto que é relevante porque às vezes o cara quer te jogar só na cova do leão e não tá com um comprometido com o seu resultado e e por último que eu queria falar antes do seu fechar aí é é não empurrar com a barriga se você vai se comprometer com o concurso público. Você vai abrir mão das, dos seus dias, abrir mão, às vezes, de estar com alguém, abrir mão do seu lazer. É, a pior coisa que você faz é, é empurrar com a barriga. Porque você vai abrir mão do tempo com as pessoas e vai ter o mesmo resultado de alguém que não abre mão. Então, <risos> estabelece o, o, a o concurso com prioridade. Reduz as responsabilidades, porque às vezes a gente vai pegando toda a responsabilidade que a gente nem precisa. Trabalho voluntário é, ou qualquer outra coisa, igreja. É, reduz as responsabilidades, prioriza. Por pouco, é por pouco tempo. Olha aí, eu fui, fui uma... É, pode ser que o seu seja mais, né? Dependendo do tempo, né? Ah, só não tô dizendo que vai ser todo mundo igual o meu é. trabalho, né? Como eu fiz. Mas eu queria dizer, a última coisa é isso. É, prioriza. Não, faz, não empurra o barriga Ou você faz ou você não faz, porque se você empurrar com a barriga é isso, você vai tá tendo o mesmo resultado que alguém que não está perdendo tempo estudando. Cara, o que tu falou é genial, quem está empurrando com a barriga vai passar semanas, meses, anos estudando e vai ter o mesmo resultado de alguém que não está empurrando com a barriga. Né? Que não está, ou, ou na verdade que não está não, nem tão comprometido. Bicho, para fazer diferente tem que, tem que se comprometer, eu tenho certeza que daqui a mais alguns anos, quando pentear você perdi aí como é que tá no TCE e tal ou em outro lugar porque talvez você volte a estudar para concurso né isso aí bate é, é. ver na mais para frente né não... vamos ver TCDF, F quando sabe, sabe. BNDS quem sabe não sei vamos ver vamos ver mas assim é... eu quero ter o prazer o mesmo prazer que eu tô tendo agora Pedro nesse dia... 15 de fevereiro de 2023 e daqui a mais 10 anos, em 2033, falar contigo para ver como é que você está. O que, que você fez diferente? Se tu levar essa dedicação que você tem para o serviço público, já valeu a tua existência. Valeu a tua existência, porque o papel do servidor público é gigante, é imensurável, porque a gente afeta muita gente, seja mudando uma burocraciazinha inútil que tem ali, até o atendimento direto aos servidores, atendimento direto ao público, é, a reorganização de processos. Cara, a área da psicologia é né? gigante, gigante. E tu tá colocando o um pezinho dentro num dos primeiros tribunais de contas que entendem a importância de um psicólogo. Tem o TCDF, tem um Tribunal de Contas do, do Tocantins, mas acho que mais na metade dos tribunais de contas não tem psicólogo. Vai mudar, não sabia. disso, pode ter certeza. Pois é. Vou representar bem lá pra para os outros terem vontade de, de, de ter outros psicólogos lá é. E, e é assim que a gente abre vaga né que aí eu faço a entrevista com, com bam bambam bam, eu conversa aí pô vou te passar o contato Pedro tá lá Tocantins. É, do Cantins. você vai conversar com ele para ver o que um psicólogo faz quando ele ligar para você ele vai dizer pô preciso de um psicólogo aqui no meu tribunal de contas é assim que a gente abre vaga velho é assim viu CRP aprendeu Bom, beleza. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Tem alguma consideração final, meu velho? É isso. É te agradecer pelo seu pelo seu trabalho aí que, como eu te falei, fez parte também da minha aprovação. É, aprendi ao longo do concurso público ao sul do concurso público a reconhecer é, o meu mérito, porque antes ou eu era muito radical, dizia que mérito do não existe, hora nenhuma, que não sei o quê, mas eu passei a entender que o mérito reside na iniciativa de fazer as coisas. Então eu tive a minha, o meu mérito de, de fazer as coisas. E Mas eu tive a oportunidade também de ter pessoas maravilhosas me auxiliando. Sejam meus familiares, eu não posso deixar de sempre Minha namorada, minha sogra, minha avó, meu tio. E e aí vem os profissionais de alto nível com quem eu colei. É aquilo que você falou. A gente tem que andar com quem com está quem no mesmo ritmo que você está apresentando. O resultado está entregando qualidade. Então, quero te agradecer por isso. Porque você também teve, foi uma variável nesse processo. E aí, também, profissionais dessa área. Você, o professor Monique Mistura, é, o Thiago Bonfim, a Renata também, que foi... Eu esqueci de dizer que nenhum dos DFT está tá fazendo serviço. Então, é, a Renata foi a primeira assessora que eu, que eu me referi ao DFT. Então, foram todas pessoas importantes que me empurraram um pouquinho mais para frente, deram um toque no meu ombro e vai, vai, vai, e eu consegui. Então, gratidão mesmo pelo seu trabalho, professor. Foca aí que, que você vai continuar mudando é, o mundo do, dos concursos de psicologia no Brasil. Deus te abençoe. agora você tá lá dentro. Vamos esperar que você seja chamado logo. Quanto que vai ser chamado? Tem expectativa? Então, eles colocaram no site que é a partir de maio. A partir de maio ele está convocando. Aí eu não sei se, se, vai, se vai ser mesmo em maio. O da UEG também é maio. Então eu não sei qual que vai ser primeiro aí. Vamos ver. Não tô certo. E agora você tá lá dentro. Eu só ensino a passar a fronteira do México para os Estados Unidos. Você tá lá dentro. Não, senhor, se tiver algum problema lá dentro eu vou falar assim. Professor, como servidor, me dá um toque. Eu voto. Aí professor, eu vou pentear. Ah, é de boa. Não, tem problema não, tem problema tem uma rede grande de, de, de alunos. Se eu não souber a resposta, tem um para alguém que tá em outro tribunal de contas. Ódio. Pedro, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela insistência da entrevista. Foi maravilhosa. E um abraço para todo mundo da família também. Vocês têm uma pessoa iluminada que acho que já estava inspirando pelo exemplo e agora pelos resultados. Vai inspirar mais ainda a galera persistir nos sonhos. E entrar de cabeça, sem empurrar com a barriga. Um abraço, Pedro. Valeu. É isso, gente. Mais uma entrevista aqui do meu, do seu do nosso psicologia, a psicologia nova que nós fazemos, nós mostramos. Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Deixem suas perguntas aqui embaixo. Sigam o Pedro, por favor, no Instagram. Vale muito a pena, muito a pena mesmo. Vocês vão ver um cara crescendo ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, eu tenho certeza disso. E talvez a próxima entrevista seja a sua. Vale a pena estudar para concurso de psicologia? Ah, meu amigo, vale. Vale sim. Tchau.